a representação nunca é suficiente para a realidade a luz de gênesis por exemplo aí, haja luz e houve luz aí deus criou o sol criou as estrelas criou a lua então aquela luz de gênesis é uma representação é uma criação aquela luz de gênesis vamos dizer que eu estou falando heresia né mas a questão é a seguinte a luz de gênesis é uma representação da realidade que da luz Entendeu? Então, por exemplo, o sol, a, luz, a luz do sol, a luz das estrelas, a luz da lua, por exemplo, não é a luz de verdade. Ela é uma representação daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é. Então, você, você não está vendo realmente a luz ali. Você está vendo uma representação da luz. Não chega nem aos pés do que Deus é, não chega nem aos pés do que Jesus é, porque por exemplo assim, essa luz aí é apenas um, um, um milésimo, por exemplo, das coisas que Deus é, por exemplo, Deus é luz, tá bom, tu tá vendo ali a luz, tá representando... Deus, tá bom. Aí tu não é isso não é suficiente. Aí você vai, Deus também é amor, por exemplo. Então, isso caramba, não era só luz, não. Aí já não, não peguei mais o fio da meada. Quer dizer, duas coisas para representar uma só. Aí você disse assim: "Ah, Deus é luz, Deus é amor. Aí Deus é justiça também. Ih, caramba, agora complicou mais ainda, porque três coisas para representar Deus. Aí agora é o seguinte. Bom, Deus enviou seu filho ao mundo para Salvar o mundo, aí salvar o mundo ele veio como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ah, quer dizer que é o um cordeiro? Como é que é esse negócio mesmo? Ele é luz, é o cordeiro, é o pastor, é a verdade, é a vida, é a luz do mundo. Então, ele é tudo em todos.